Olá, boa noite. Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do programa da Curadoria do Incrível. Meu nome é Cristiane Pedotti. Hoje eu vou estar falando sobre o tema Perdão. E é, eu vou contextualizar esse tema dentro do pilar da Curadoria do Incrível, que fala sobre a nossa mente, como desenvolver a mente, como ampliar a nossa consciência. Então, eu vou parar um pouquinho aqui a música de abertura e convidar quem já entrou, quem for se conectar com o no programa nos minutos, a fazer uma breve meditação para a gente realmente estar tá chegando, assentando os pensamentos, as emoções. Tá? Então, como é que eu faço? Como é que eu costumo conduzir essa breve meditação? A gente vai fazer três respirações bem profundas e a cada inspiração e expiração concentramos em um dos três principais centros de energia do corpo. Primeiro no abdômen, depois no peito e depois na cabeça, tá? Vamos lá? Vamos lá? Olá de novo, eu gosto muito de começar com essa meditação, dá sempre um friozinho na barriga quando eu vou gravar ao vivo E aí isso me ajuda a sentar, a equilibrar um pouco os pensamentos Então o que eu quero trazer hoje aqui sobre o perdão? Um pouco da minha experiência, como é que eu tenho lidado com isso na prática, na minha vida, através dos meus estudos então, começando aí pelos estudos. Eu sou praticante do budismo tibetano, eu frequento o templo Odsaolin, e eu também sou estudante e aplico no meu dia a dia de trabalho é, princípios da antroposofia, que é uma ciência espiritual. Tanto no budismo quanto na antroposofia, existe a crença nas reencarnações, nas vidas após essa que a gente está vivendo e vidas anteriores que a gente teve. E dentro desse contexto também de reencarnação, nas duas filosofias, tanto no budismo quanto na antroposofia, é, se acredita no princípio do karma, que fala que toda ação, fala e pensamento que eu tenho, né, que eu coloco no mundo... Provoca uma reação Então se a minha ação, o meu pensamento, a minha fala é positiva É positivo, são positivos, a reação vai ser positiva Se for negativo, também a reação vai ser negativa E a gente vive, né? e aí eu falo por mim é, Apesar de estudar e assimilar racionalmente Esse conceito do karma No dia a dia, na prática Acabo enfiando o pé na jaca E aí onde é que entra o perdão? Eu tenho né, estudado, investigado E o perdão ele entra na purificação desse karma Quando eu me arrependo E arrependimento para mim é diferente de culpa A culpa é uma coisa que eu carrego, é um peso O arrependimento é algo que me liberta Realmente o acesso no fundo do coração e do fundo do meu coração, eu me arrependo de alguma ação que eu tenha feito contra outra pessoa, uma pisada de bola, algo que eu gostaria de desfazer, mas não é possível, e eu realmente me arrependo do fundo do coração. E isso traz uma libertação muito grande. Então, como que eu venho exercitando isso? Alguns anos, uma amiga compartilhou comigo o mantra do perdão. E eu comecei a fazer. Então, eu mentalizava a pessoa para quem eu queria pedir perdão. Na época, eu não tinha mais contato, interação com essa pessoa. E a gente se separou e as relações ficaram estremecidas. Era uma pessoa com quem eu trabalhava. Então, não cabia eu estar tá ligando ou procurando me encontrar e pedir perdão pessoalmente para essa pessoa. E aí, eu comecei a, a falar, recitar o mantra do perdão, que é assim. Então, mentalizando a pessoa, eu falava, eu te perdoo, você me perdoa, de alma para alma, nós nos perdoamos. E eu escrevia isso e recitava esse mantra e eu fiz isso por 21 dias seguidos. É, e foi muito indescritível, assim, a leveza que eu senti, eu acabei tendo notícias depois dessa pessoa e, e realmente aquilo que estava gerando um conflito entre a gente se dissolveu. Desde então eu venho praticando sempre que eu tenho vontade. Quando rola, né, eu falo direto com a pessoa e aí é bem mais poderoso quando a gente está olhando no olho e os dois, né, as duas pessoas falando uma para a outra. É, vem uma emoção muito grande, muito, muito profunda. Depois de ter aprendido esse mantra do perdão, é, como parte dos meus estudos de antroposofia, eu fazia parte de um grupo de leitura de um livro, e o livro chama O Significado Oculto do Perdão. Depois eu coloco aqui nos comentários do vídeo, o autor direitinho, o sobrenome dele é Prokofiev, Prokofiev é, ele é russo. E no livro, o que, que ele Trouxe sobre o perdão, conectado à vinda de Cristo para a Terra. Que no momento que Cristo está na cruz e tem aquela fala, né, Pai, perdoar eles, eles não sabem o que fazem, e o sangue de Cristo escorrendo e penetrando a Terra, aquilo impregnou o corpo etérico, a energia de todo o planeta que está viva é, e pulsando na natureza. Então quando eu me conecto com esse sentimento, com esse desejo de perdão Eu estou ativando a minha conexão direta com o Cristo vivo Que segue impregnado nesse corpo etérico da terra é, Isso se chama o mistério do Gólgota. Depois que eu entrei em contato com essa informação Fiquei mais ainda é, conectada e atenta para os momentos de estar tá pedindo Perdão é, por coisas que eu faço na minha vida E hoje pensando né, para gravar o programa Comecei a me dar conta na religião católica também né? Tem momento da confissão A gente vai diante de um sacerdote no confessionário E se arrepende, pede perdão E através do padre a gente recebe isso é, Então era isso que eu queria trazer hoje Tem algumas pessoas que estão entrando Oi, Sandra, querida, Irmã Lua, bem-vinda. É... Eu queria compartilhar isso para quem quiser né, começar o ano realmente fazendo essa reflexão. Eu fiz aí ao longo da última semana, eu participei de um retiro e foi uma experiência bem oportuna bem para né, poder estar tá me conectando com essa energia do perdão, mas é todo dia... De pequenas coisas, não carregar com a gente, sabe? Isso traz um peso, deixa a gente é, atrás a vida Então era isso que eu queria trazer hoje Enquanto eu vejo se alguém vai entrar com alguma pergunta Vou colocar a música que eu gosto de encerrar o programa Eu tô vendo que tá com uma latência aqui no meu vídeo Não sei o quanto que as pessoas estão capturando Vamos ver se vai rolar essa música chama ela o Halo, ela é linda. Então, enquanto a música está rolando, e eu vejo sempre algum comentário, vou falar um pouquinho sobre o tema do próximo programa. Vai ser gravado na segunda-feira que vem. Eu vou falar como é que eu tenho alimentado a minha alma e sugerido para outras pessoas também alimentarem as suas almas. Então, espero que tenham gostado, que se conectem com essa energia do perdão. Um lindo, lindo, lindo ano, maravilhoso para um, para cada Que em 2018 a gente possa cada dia ser uma pessoa melhor. Um abraço até a semana que vem.